Então tem hora que eu tenho que parar e falar assim, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? É aquele lance, eu quero discutir de repente. Como eu já vi aqui acontecer, né? De, de, não sei se eu vou dar nomes ou não, vou dar não, quero que se foda. A, a, a, a Gabriela Priori, ela queria ter razão em tudo, em cima do monarque. Ah. E ela foi extremamente, na minha opinião, mal educada numa casa que estava convidando ela para uma conversa. Será que eu precisava ter razão em tudo? Será que eu preciso chegar no extremo pra falar, eu sei. E ela dava umas olhadas ainda pro marido, né? Ah, não sei o quê. Ah, vai te fuder, mano. Porra. Eu sou foda, eu sou linda, loira e inteligente. Ah, vai te catar, porra. Salve, Gabi, ninguém ficou com raiva, não. Não, não. Não, quase nada. Eu fiz a linguagem silenciosa das pessoas. Ah, não, o Monarque na hora ficou puto. Porra, é, cara. Ficou putado. Eu não, tava por me quê? Porque falou. Não, que vale é o dado e não é a experiência.